Dia de votar, é o dia de 6510, compromisso com você. O Sul da Bahia vive um momento especial, são grandes investimentos. É o Porto Sul, a universidade, o gás natural. E é exatamente nesse momento que nós precisamos fortalecer a nossa representação na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Aqui na nossa região, na Câmara Federal, 6510, e na Assembleia Legislativa, Precisamos de uma representação como Aldenes Meira. Conheça Aldenes das lutas sociais, vai representar bem os trabalhadores e esse novo momento que a região está vivendo. É um batalhador, um trabalhador, hoje presidente da Câmara Municipal. Na região sul da Bahia, o seu representante é 65111 Aldenis Meira.